Pessoal, toma aqui na Croise. E a Croise está prometendo um device, olha só que legal, que mede pressão arterial sem a necessidade daquele. Nem de colocar no pulso, nem de colocar no braço, né, nem, nem nada daquele, daquilo que já existia, olha só que bacana. Eles estão atualmente fazendo testes clínicos e deve sair no mercado em seis meses, mais ou menos. Tá? Vamos ver aqui o resultado desse, dessa medição. Eu não vou medir a minha, para que vocês não se assustem e tal, para não ter nenhuma crise, entendeu? Olha lá, ó, 12 por 8,90 de batimento, ó, muito legal. Isso aqui é a, a ideia desse, desse device, premiado aqui em 2017, né, como inovação. Tá? E aí você tem essa medição. Vale dizer o seguinte, não é só pressão arterial. Tá? Você tem também é, é, temperatura, tem é, é, nível de estresse, tem, tem uma série de coisas que, é, é, inclusive glicose. Né? Então assim, vale a pena depois dar uma olhada, quem precisa estar tá fazendo uso desse tipo de equipamento sempre.